Fala galera do Drops de Jogos, nós estamos aqui no terraço da Gaming House da Team Liquid, empresa é, de esportes com atletas profissionais de esportes que surgiu na Holanda. Essa é uma Gaming House nova que nós fizemos uma visita aqui como imprensa para os principais estabelecimentos dela, entrevistamos o Rafael que é o diretor-geral da Team Liquid, entrevistamos também o representante da Alienware, estamos fazendo aí algumas tomadas de vídeo e essa reportagem vai ser publicada no Drops de Jogos. Vocês verão aí detalhes sobre o lançamento dessa Gaming House e o que isso implica no mercado de eSports brasileiro, gente fiquem atentos para vocês continuarem acompanhando várias novidades aqui no canal do Drops do Youtube e em todas as redes sociais, gente, até mais tchau, tchau